Hoje vocês assistirão a 10 vídeos assustadores, mas antes já vai deixando o seu like, pois pelo algoritmo do YouTube, quanto mais você interage, mais o nosso vídeo é recomendado na plataforma. E se você não for inscrito e curte assuntos do tipo, inscreva-se e ative o sininho para sempre receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. É o seguinte, eu já voltei nessa lenda da granja, mano, que me ligaram aqui e disse que o negócio tá tenso nesse lugar. Eu muito não fui muito pro fundo não. Fui aqui na frente. Hoje eu vim aí com você para conhecer lá pro fundo, né? Calma, eu quero que você vá comigo hoje pra gente hum. desv tentar desvendar esse mistério dessa casa, mano. Vamos lá. Bom, e lá foram eles mais a fundo nesta granja, mas desta ocasião eles irão se arrepender do dia em que nasceram. Reza a lenda que neste local habita o fantasma de Seu Domingos, um antigo proprietário que era uma pessoa muito ruim enquanto viva. E quando alguém invadia esta propriedade sem a sua permissão, ele perdia paciência. Há relatos de que ele executou mais de 8 pessoas neste local. O problema começa quando no meio do caminho eles começam a escutar vozes e a partir daí coisas estranhas começam a acontecer no ambiente. Isso aqui é aquela vez que eu filmei aqui né, isso aqui é para fazer aquecimento da granja, alguma coisinha. Assim. o cara coloca a madeira, né, e, e aquece os frangos que tá dentro, é, né? isso mesmo. Os bagulho é. de ração tá ali ainda. Nossa, mas parece que não é só coisa de madeira, não, mano. Hum. Muita coisa foi queimada aqui, ó. É. Ó, ó. A risada, mano. É. Velho, e essa risada? É. Velho, acho que a gente não tá sozinho aqui, não. Você pisa ali mano, o bagulho já... É, vamos vazar mano, vamos vazar. Nossa, o que é isso? O que é isso? Que... O que é, que é isso? O que, é que tá... Vamos correr, vamos correr! Meu Deus do céu! Você é louco velho! Ah, que é isso? Ah, chuliba! Sim, eles tiveram um trágico encontro com o velho da granja. E o que é pior, ele estava com um facão na mão. Agora repare que o facão parece levitar, indo do chão para sua mão. Uma técnica muito utilizada na bruxaria. Por pouco essa história não terminou mal, pois o Sullivan tomou uma facada na ponta da orelha só para ficar esperto. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Sullivan, olha aí, velho! Talvez este tenha sido apenas um aviso, pois da próxima vez o velho não irá errar o seu pescoço. Aqui no canal já mostramos várias imagens de motoqueiros Fantasmas. São aqueles casos em que as motos são filmadas andando desgovernadamente sem piloto pelas ruas de forma inexplicável mas o que aconteceu aqui neste vídeo foi um pouco diferente. Aqui vemos uma bicicleta andando sozinha como se estivesse sendo pilotada por algo invisível. Parece brincadeira, mas se você tentar repetir esse experimento com a sua bicicleta, você jamais iria conseguir. Ela não chegaria nem a 2 metros. No vídeo que se segue, vemos um caso muito misterioso registrado por circuito de monitoramento da entrada de um shopping. Como vocês podem ver, a porta de entrada do estabelecimento possui sensor de presença e sempre abre quando alguém se aproxima para atravessá-la. Neste momento, algo perturbador aconteceu. A porta abriu e fechou, mas como, se não havia ninguém passando por ela? Será que um fantasma passou por ali? Agora repare que em determinado momento alguém ou alguma coisa aparece apenas no reflexo do vidro na porta. O nosso próximo vídeo foi registrado pelo canal indonésio Baju TV. Eles foram contratados para investigar um caso sobrenatural no local. Eles foram até o cemitério a fim de investigar relatos de aparições de uma mulher de branco vagando e chorando entre os túmulos, o que acabou assustando muitos visitantes e trouxe muitos prejuízos financeiros ao estabelecimento, pois ninguém queria enterrar seus entes queridos naquele local. Após alguns rituais, ele sentiu aonde ficava o túmulo da mulher de branco e foi até lá tentar fazer contato. E de fato ele conseguiu. Durante a conversa, a câmera captou algo que não aparecia a olho nu, sim, a imagem da mulher de branco sobre o túmulo enquanto o jovem dialogava com ela. Ele não via, mas a câmera registrava tudo. Depois deste dia, ela nunca mais foi encontrada no local e os donos do cemitério puderam voltar a sorrir. O nosso próximo vídeo foi postado pelo canal Face of the Net do Paquistão. É um vídeo que carece de informações, mas traz imagens aterradoras de uma velha que se assemelha muito a uma bruxa. E esse... E a takes <risos> up No vídeo ela está sentada sobre uma cama e pelo seu comportamento parece se sentir incomodada por estar sendo filmada. Foram 12 minutos de diálogo com aquela velha que aparece estar sobre o domínio do diálogo. Repare suas mãos, são magras e brancas como a de um defunto. Neste momento ela já cheirava mal. A sua voz era como a voz de um zumbi. Bom, um zumbi muito faminto. Na sua opinião, o que seria esta velha? Apenas uma velha louca, uma bruxa, um fantasma capturado por câmera. Eu quero saber a sua opinião nos comentários. No caso que se segue, temos uma evidência que aconteceu em Boswell Brosnan e foi filmado em 24 de setembro de 2016 por volta das meia-noite. Um homem que preferiu não se identificar estava vagando por uma rua quando se deparou com um estranho ser agachado em seu caminho. A princípio ele achou que fosse apenas um cão, mas assim que a criatura se levantou e ficou sobre as suas duas pernas, ele sugeriu que fosse algo mais. Bacabra... É claro que depois desta visão ele correu para bem longe. No dia seguinte, dois restos mortais de cães foram encontrados naquela mesma rua. Os dois bem magrinhos e com furos no pescoço, como se alguma coisa os tivesse chupado e os drenado, ficando apenas a pele e o osso. Agora imagine se essa criatura invadisse o seu quarto Prendesse a boca no seu pescoço e começasse a te chupar também nesta noite. Bom, se é verdade ou não é um mistério, mas na dúvida é melhor dormir de janelas fechadas nesta noite. O nosso último vídeo expõe uma experiência assustadora que este policial passou enquanto atravessava uma rua próxima a uma comunidade. Nas imagens vemos o um momento exato em que ele é alvejado, mas a janela blindada de sua viatura acaba o salvando. Se fosse aqui no Brasil certamente ele já teria partido desta para melhor.